Olá meus amigos e minhas amigas, eu hoje estou aqui, gente, de frente a um pé de canjerona. É um pé de canjerona, pequeno, novo ainda. Esse aqui foi meu pai que plantou a carga ainda, está começando a amadurecer, mas eu vou mostrar algumas canjerona. Meu pai plantou, gente, quando era vivo, plantou um pé com uma galha, isso aqui pega por canjerona é plantada por galha, você corta uma galha e planta e gera um pé de um pé lindo que nem esse aqui. Esse aqui ainda vai crescer muito mais ainda e ele tem alguns frutos. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Olha só gente, vou puxar um pouquinho mais um. Olha aí, vou ver chego mais perto. Aqui, olha só. Nós temos aqui um um, um cacho. Ó. Esse aqui tá de vez, não tá? Be... Tá quase de vez, é? Olha só aqui, ó. Entendeu? Essas aqui estão quase maduras, elas ficam bem amarelinhas, certo? Olha, olha que legal, olha. Quando está nesse ponto aqui amarelinha, já tá no ponto de, de, de tirar, certo? Essas aqui estão, de vez aqui eu tirei o cacho com a varinha e vem todas. Porque não é aconselhável subir em cima dos, dos galhos, porque essas galhas é muito fina e ela pode vir a quebrar com a gente, tá bom? Olha, olha, olha a madurinha ali, ó. Olha só aqui, ó. Uma madurinha aqui, certo? Aí você vai catando aqui, ó. Aqui tô quase alcançando aquela aqui, ó. Entendeu? Tô quase alcançando, baixinho. Ok? Muito bom. Os passarinhos, gente, chega pertinho. Mas ele não para quieto, olha, ó. Olha só, ali entre as folhagens, ó. É que ele não para quieto, aí, ó. Vou direto. E se você piar e chamar ele, eles, eles vem rapidinho, ó. aqui, ele tá pertinho de mim aqui, ó. Aí, ó. Dentro das folhagens, ó. Olha só, aqui é outro pé, gente. Se vocês verem, ó, eu puxei o zoom, é que é no alto. Tem um cacho lá bem, dois cachos bem grandes, só que não dá para subir. Eu vou pegar uma vara, ver se eu consigo tirar ele lá em cima, aí, ó. olha só meus amigos, eu consegui aqui, ó. Tirar umas galhas, certo? Umas mais baixinhas que tinha. Ó, elas aqui estão bem, elas aqui estão quase madurinhas. Mas é assim, quando ela amadurece muito, elas caem. Ok? Então, dificilmente vai encontrar uma bem madurinha mesmo. Mas essa aqui está no ponto. Todas que estão aqui, gente, estão no ponto. Essas de vez também é bom, ok? Cangerona, gente, o suco ainda é melhor ainda. Esse aqui, gente, choveu essa noite, estão olhadinha e estão no alto, gente. Se você pegar do chão, a gente, é perigoso algum inseto ter passado por cima. Mas se está no alto, gente, você já pode pegar diretamente do pé aqui no Ceará não tem poluição nuage então é muito bom você pode pegar tranquilamente e degustar muito boa mesmo só tem um probleminha se você chupar umas 50 dessa por aí seus dentes começam a adormecer um pouco para quem não tem costume mas é um fruto muito gostoso que nem eu falei Olha o passarinho que É muito gostoso esse fruto. Meu pai plantou aqui, gente. Apesar da seca, ele sobreviveu. Meu pai plantava e colocava um pouquinho de água. E hoje, gente, após uns 20 anos, tá aqui esses pés aqui. Aquele outro lá é maior. Esse aqui cresceu menos. E mais, não sei se é porque estava longe da casa e aguava menos. Aquele é um pouco mais perto. Daqui a pouco eu vou mostrar a casa que meu pai fez em 79, onde a gente se criou. Até 85 eu, eu tava nessa casa aqui. De 79 até 85. Aí depois eu viajei. 88 eu voltei. E fui pra, pra São Paulo. Mas foi aqui que eu me criei. Uma casa feita sem nenhuma coluna. Só com tijolinho chamado de adobo, né? Tijolo de barro. Vou mostrar pra vocês como é que é o tijolo aqui também. Ó. Ó. Se balançar, lascai, ó. Ó. Elas não segura muito no pé. Quando amadurece, elas caem facinho. Fa fa assim. Então, se você chegar cedinho, aqui não tinha, porque tem muita galinha, elas comem. Mas chegando cedinho, lembrando, as do chão, gente, temos que lavar bem, com, porque pode vir algum inseto, tá bom? Então, ficamos por aqui. Ah, deixa eu mostrar o tijolo ali. Por aqui, ó. Vou mostrar, vou mostrar o tijolo para vocês. Olha só, cheguei aqui com o tijolo aqui, ó. O tijolo que meu pai construiu essa casa, ele mediu o quê? Ele mede na faixa de 15 centímetros de largura, certo? Largura. O tamanho, gente, ele é quase 30, ok? Isso aqui é feito de barro puro, amassa-se o barro no pé, gente. Faz-se o barreiro. Tava no pé, ou massa no pé, né? E a gente faz o tijolo e planta e faz a casa só com barro, gente, tá bom? Em outro vídeo eu vou mostrar a casa do meu pai para vo vocês, que ele fez. Eu vou mostrar por fora, porque agora meu primo mora nela e esse horário eles estão dormindo ainda, que é muito cedo, tá bom? Então, dormindo não, a casa tá fechada, sabe? Então, um forte abraço, ficamos por aqui. Agora não vou mais degustar a caixa que porque eu peguei do tijolo. Mas é assim, gente, um forte abraço. Vou só dar uma passadinha de longe na casa em que meu pai fez, tá bom? Vou mostrar para vocês, de longe. Olha só, aqui é no campo, por isso que tem mato, certo? Meu pai fez aquela ali, ó. Já foi trocado o telhado, mas as paredes é a mesma, ok? Aquele pé de tamarina foi que meu pai plantou também. E é isso aí, gente. Não tem aqui essa cisterna. Aqui, gente, é cerca de pau a pica. Essa aqui está um pouco velha, está escoradinha, antiga, né? Ok? E é isso aí, gente. Vamos ficando por aqui. A, a, a, os, a vegetação está ficando verde, gente. Está chovendo, uma chuva boa. E é isso aí, gente. Ali tem uma barragem ali atrás. E vamos que vamos, né? hoje então, minha gente, ficamos por aqui com essa, bela, com essa bela paisagem, tá bom? Olha só, gente. Que legal aí, ó. Se vocês olharem ali atrás, vocês vão ver a paisagem ali, ó. Olha só. Depois que choveu aqui, ó. Os pés de árvore, tudo florado, gente. Gente, o sertão, quando chove, gente, se chovesse frequentemente, não tivesse tantos anos de seca, era um lugar maravilhoso, é um lugar muito bom de se morar, de se viver. Um lugar sem poluição, um lugar sadio, gente. O problema é que às vezes não chove. Mas estamos por aqui, muito felizes com essa paisagem. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Se você gostou e quer se inscrever no nosso canal para ajudar, se inscreve. Você está ajudando a gente a dar continuidade ao nosso trabalho. Também temos um canal aí. José Maria Lima, um canal que tem 410 mil inscritos. Se vocês quiserem se inscrever, é José Maria Lima, com sonhos, tá bom? Um forte abraço, não esquece do seu like, nos ajuda aí nessa caminhada. forte abraço, fui, tchau, tchau.